Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Elias Leres. Eu sou o Tati Viana. E aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre como você pode transformar a sua rotina, o seu dia a dia em renda extra, a partir de oportunidades existentes nesse mercado. Então hoje nós vamos listar para vocês aqui duas oportunidades que provavelmente você tem em mãos de estar gerando renda extra e ainda não aproveita, mas provavelmente a partir desse vídeo você vai começar a aproveitar. E antes de a gente falar aqui quais são essas duas formas aí do seu dia a dia que você pode utilizar para estar gerando renda extra sem gastar mais e sem precisar trabalhar mais, já peço aí que você que gostar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus algum amigo, algum parente, deixe o seu like aqui no final e se fizer sentido para você também, comece a seguir o nosso perfil é, aqui no aqui no YouTube, se inscreva né, no nosso canal aqui no YouTube e clique no link aqui da descrição e comece a seguir o nosso perfil no Instagram. Então hoje nós vamos falar sobre essas duas formas aí do seu dia a dia de você colocar uma excelente renda extra no seu bolso. A primeira delas é você transformar os seus gastos do dia a dia em renda extra e a segunda delas é você utilizar do abastecimento do seu veículo para estar tá gerando renda extra, não é mesmo Tati? Isso mesmo, ainda é então, tudo que você compra no seu dia a dia, principalmente aí para a sua família, né? Seja roupa, calçado, presentes que você dá, eletrodoméstico, ou itens de higiene e limpeza, que você compra aí para a sua casa todos os meses, você pode comprar ganhando, né? Acumulando uma grande quantidade de pontos. E como você vai fazer isso? Utilizando... É, comprando né, nas lojas parceiras dos programas de fidelidade, principalmente o programa Livelo e o programa Esfera, que são os dois grandes programas aí de bancos. Né? Então, lá a gente tem várias lojas do nosso varejo, mais de 120 lojas, lojas conhecidas é, por todos nós, né, Elias? Como Exatamente. Casas Bahia, Bahia ponto Amazon, Ponto Frio, Boticário, Natura, Renner, hum. Riachuelo, enfim, Mais várias de 100 lojas. lojas. Exatamente, várias lojas conhecidas por nós, que vende todos esses produtos, né? A gente tem a Centauro, a Netshoes. Então você pode comprar desde sapato, roupas, até higiene e limpeza nessas lojas. E cada Farmácia, real. Né? Farmácia, Farmácia, fraldas, né? leite para o seu filho, enfim, praticamente tudo. É, a única coisa que você não vai conseguir comprar é. É, produtos perecíveis, né? como arroz, feijão, Nossa. alimentação. É, mas quando você comprar nessas lojas parceiras, entrando lá pela Livelo ou entrando lá pelo Esfera, você vai conseguir acumular uma grande quantidade de pontos. E por que acumular uma grande quantidade de pontos? Porque depois você vai transformar esses pontos em milhas aéreas, transferindo para alguma companhia aérea e vender essas milhas colocando uma grana no bolso, tá bom? Exatamente. Então... Esses programas de fidelidade, eles te dão pontos a cada real que você gasta usando esses programas. Perfeito. E a segunda forma, pessoal, é através do abastecimento do seu veículo. Como que você vai fazer isso? Você vai se utilizar dos programas de fidelidade dos postos de combustíveis em parceria com os programas de fidelidade das companhias aéreas. Esses programas eles têm as parcerias que nos possibilitam, ao abastecer o veículo, acumular uma quantidade de pontos, que depois esses pontos podem ser transformados em renda extra. Basicamente, hoje nós temos três programas, que três é, redes de postos de combustíveis que possuem parceria com os programas de fidelidade das companhias aéreas. O primeiro deles é a rede Shell. Ela tem uma parceria, um programa que se chama Shellbox, que é, tem uma parceria com é o programa de fidelidade da companhia Aérea Gol, que é a Smiles. Nós temos também o KM de Vantagem, que é o programa de fidelidade da rede Ipiranga, que tem uma parceria com a TudoAzul, que é o um programa de fidelidade da companhia Aérea Azul, e também tem um programa de, uma parceria com o programa da Latam PES, que é o programa de fidelidade da companhia Aérea Latam. E nós temos ainda uma parceria que não é um programa especificamente, mas é uma parceria que ela também nos dá excelentes benefícios e, sem dúvida, está na lista aí dos melhores programas para você gerar renda extra através do abastecimento do seu veículo, que é a parceria entre a Rede Ali de Combustíveis e parceria com a Livelo, onde você, ao abastecer o seu veículo na Rede Ali, você acumula pontos direto na Livelo. Então, essas são esses são os três principais programas aí das redes de postos combustíveis, onde você pode abastecer o seu veículo e a partir desse abastecimento você acumular milhas, gerar milhas e depois colocar grana no seu bolso com a venda dessas milhas. Então essas são as duas formas aí do seu dia a dia que você pode utilizar para estar gerando renda extra e esse é o objetivo do vídeo de hoje. Se você tiver gostado, se isso é novo para você, você não tinha ideia de que podia fazer isso, comenta aqui embaixo para a gente conhecer melhor vocês também, né Tati? Isso mesmo pessoal, não deixe de colocar aqui o seu comentário que a gente vai poder também responder e interagir com vocês. Isso mesmo, pessoal. Então, grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.